e ativa o sininho para receber as notificações Então, sem mais delongas Bora pro vídeo Vamos para Capricórnio Que seria representado por Nanã E eu chamo fã Uma canção cancioã si cânse si babá Babá é Babá-é-bó-bá-bá-é-pá seguindo regido por Saturno elemento terra Saturno é o tempo velho senhor lá do Nanã de Capricórnio são sérios e responsáveis se protegem de qualquer tipo de sentimento que possam atrapalhar seu trabalho Babá <risos> Nada tá bom aos olhos deles São perfeccionistas no trabalho e na vida sentimental Seus elementos são o mesmo, a terra, que moldam de maneira que eles querem, quaisquer situação. o do Oxalufã de Capricórnio. São pessoas que dificilmente demonstram sentimentos, fechados, desconfiam de tudo e de todos. São teimosos ao extremo, comprometidos e regrados. Rasgue aqui. Vou rasgar aqui não, vou rasgar aqui, que eu sou medoça. Eu quero rasgar é aqui, eu vou rasgar, rasguei, tudo manda em mim, rasgue aqui, hum. vou rasgar aqui. Como elemento do signo Terra, vivem no caminhar lento e estar sempre atento a quase tudo. Agora iremos para Aquário, que seria representado por sangue. Peregru o a watuntu o Peregru o a Baba Peregru o a olesse o a Seguindo regido por Saturno, elemento ar, ao contrário de Capricórnio, é um signo ligado ao coletivo. São os do contra. Possuem uma sabedoria e eloquência ótima, porém são sempre muito teimosos são justos e apaixonados pelo que possuem, são idealistas e revolucionários. Lutam sempre contra os padrões de autoritarismo e em prol a uma ideia coletiva, apesar de orgulhosos. E assim como o ar, o elemento do signo, sabe lidar bem com imprevistos. O próximo e último, signo peixes, que seria representado por logo uma ideia. Gere o Deus, kere kere o Deus, o lurixar, quer me machar, quer me malhar, o lurixar até ipo tocanchuxô. Awawomo det erinlé. Au au e Seguindo regido por Júpiter, elemento água. Estabanados, distraídos, desastrados e com uma intuição muito aguçada. São empáticos e têm confiança gratuita, mas quando quebrada é como a água, elemento do signo. Que passa a ser funda e te afoga. E muito Sim, é exagerados. Confusos. Fazer, se fazer, Conseguem com se outra comunicar outra melhor se sem isso. as Não palavras. Uma vida inocente. Mais de um milhão de pessoas acessaram a reportagem que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito. E a cobra também. O que era aquilo lá da cobra? Não, isso aí é por causa do de desnubro, ser desenrugado, ficar em minhas pés. Aí eu fico assim, em buraco, para se trazer a verdade. A cobra. Continua enrugando a sua pele ainda. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Então foi isso o vídeo, tá, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. E até o próximo vídeo. Falou, Falou e... e...